Pelo amor de tal, oh, puxa o caverninha aí Quer moral? Você tem a moral Isso. o jogo E aí? Ah, beleza, estamos aqui iniciando a parte 3 E o que, que acontece Rapaziada, quem quiser dar uma compartilhada Benta nesse momento O caverninha altamente lhes agradeceria E deixar o like Para fortalecer a nossa caverna Continuando Pera, Tá rolando as garrafinhas. Ó, oh, a tese, essa tese aqui é altamente sinistrona pra quem viu os episódios passados. Mas vou ter que cortar por aqui, hein. Vamos ligar a lanterninha. Por aqui. Tranquilo. Não oh, louco! Não faço nenhuma justiça. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? É. Alguns minutos. Caraca. Desculpa! Ah! Ah! Ah! Ah! gente só ia segurá-los Ah! Ah! Assim. Ah! Merda. Ah! Ah! A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria para vocês? Vai! Anda! Vamos! Vamos ficar espertos que chegou os, os locks, hein? Ó. Oh. Tem que, ter, ter que ficar esperto com as luzes aqui, hein? Sinal, morrer. Entendi. Sinal correr o oh, oh, meu Deus. segue a tese. O oh, louco jogo! E aí, o jogo eu segui a tese. Eita, nós! Eu fui pro lado errado. O jogo vale isso já de cara. A tese, o tese para o que eu Não sai daqui da gente. Peraí, tio vou enfaixar <risos> aqui. o Meu braço tio. cagão. O joels, vamos dar os embaixo e direitos essa parada. Ô, oh, jogo já! Os <risos> oh, caras estão na cola aqui, ó, oh, meu cabelo já passou, foi reto. Eu estou calmo, tranquilo, já, já passou o perigo, hein? Soldados vem ali. Seja sem Onde? Eles ser passado. Verifiquem os buracos. os caras vão verificar os buracos. nada aqui. Eu que eles por ali. não vejo nada aqui. Não deixem eles terem vocês. Oh! segue o Tio. Peraí, Tio. vai ficar buscando ainda não, hein, Tio? vaza correndo e agacha. Rapaziada, a parte altamente sinistra. Os caras já fuzilou. Caverninha logo no começo do episódio. Ó, ó, tem os caras com as metralhadoras alto, alto nível. Nada por aqui. Como tá lá na frente? Até agora tudo bem. Ok. Beleza, já na aguinha, ó, oh, local um pouco melhor, hein? Okay. Sobe aí, Joe, pelo amor de Deus, hein? Fica esperto, Esses locks estão apontando as lanternas. É isso aí. <risos> Estou ouvindo eles. Peraí, jogo, e aí? Agora a gente vai pra cá, João, oh, derrapa Ó, oh, agora começa né? Eu tô calmo, hein? Vou, vou, vamos sem fazer barulho? Rapaziada, vou, vamos falar baixo Será que os Slok entra aqui? Tem tijolinho? Oh, meu, não tem tijolinho não, hein? Rapaziada, o tijolo é altamente importante Nesse jogo Será que eu vou agora? oh gacha! Tá Passa com essa parte. Oh meu Deus! Tranquilo! Vamos lá, Joelson! Pula a janelinha! Vap! Será que tem item aqui? Bom, tem item ali. E tem uma cordinha aqui. Antes de puxar a cordinha, olha aí, jogo. Oh meu Deus, você até do Epox. É o quê? Durex e Turex. Vamos ficar esperto. Já puxa a cordinha aí, de ouro. Oh meu Deus. Aqui tá chegando. Vamos Beleza. Merda. Outra patrulha. Ô oh, meu Deus, tá mais cheio de Loki. Rapaziada, patrulha nível 2. É bom a gente ficar esperto. Vamos simplesmente procurar ah. pedras, tijolos, garrafas e coisas brilhosas no chão que o já tá vendo aqui. Vamos pegar rápido. Ó. Pegamos um tijolinho bento. Tem mais alguma coisa aqui? Outro tijolo do amor. Só que só cabe um, hein? É mesmo. <risos> tá então, os três aqui. Ô, oh, louco, jogo E aí? Ah. Sai daí, Joel. Joga pra lá, tio. Joga, jo, joga aqui. Oh. Pera aí, tio, peraí. Ah. Ele tá vindo mais de um? Se tiver só um, tá de boa. O Loki, será que eu pego esse Loki aqui? Eita, jogo! Nossa, tio! Rapaziada, tá aqui o tijolo na hora errada, no momento errado. Vamos bicar esse Loki aqui? Deita, tio! Dorme! Dorme, bebê! Estamos calmos Rapaziada, fazer esse barulhinho aí Essa musiquinha churum É o gelo na espingarda Bater o gelo na espingarda É bom ficar ligado Tem lock aqui Mas tem um tijolo, tio Rapaziada, lock ou o tijolo Escolhas Vamos pegar o tijolo Meu Deus do céu Tem tijolo e tem, tem a gaveta também, tio oh. Pega aí, tio Antes de mais nada Estou gelo na espingarda, né É bom a gente ficar esperto e sair fora Ó, oh, ó oh, Mais lock Oh. Está aqui. Achou! Oh, meu Deus, já! E aí, jogo? Topa, ah, é Ai, que é que foi Nossa senhora, derruba esse bloco! Que isso? Oh. Rapaziada, oh, meu Deus, vaza, tio! Vaza! Pega tijolo só em caso de emergência, tio! Dá tijolada nesses blocos. Ô, Joe, sobe aí, pula, pula. <risos> oh, meu Deus! Falei, <risos> bala é, perdida aqui. Meu é o tô aqui, eu como o modo DD. Oh, acabou, acabou. Desce aí, não tem como pular, não? Pula de ponta. <risos> Nossa, jogo, cachoeira. Você é louco, cachoeira. Rapaziada, <risos> espero que meus truta <risos> estejam no caminho aqui. Olha, cadê os <risos> lobbies? Eles estão bem. Mas não se preocupe que a ela é altamente treinada É a verdade? O único que tá perdido aqui é o caverninho Vamos ficar espertos A ele também é super profissional Na bicada de joelho. Você viu que ela começou aquela treta toda ali Dando uma canivetada no joelho dos Loki E ocasionou toda essa reviravolta O que que é acontece? Estamos no local mais tranquilo de momento pois é, vamos, vamos simplesmente contar os integrantes aqui Beleza, estão tudo aqui. O só quer ter certeza. Que não tem item nenhum aqui, hein? Escorregar no bolso do cabernet, uns itens novos seriam bom no momento. Que merda. Mais soldados. O, o jogo está solto, senhor. De um Acho que não é Vamos passar pelo cantinho aqui? <risos> só para ter certeza, viu? Beleza, perigo já se passou Agora a gente pode correr na moral aqui Peraí, espero que não tenha monstro aqui, hein No jogo, pelo amor de Deus, hein Até eu tirar a, a, a pistola do amor do bolso não, O monstro já jantou com o, catupiry, o caverninha. É isso aí. Ó, ó Essas pecinhas aqui é altamente importante, hein Pra quem lembra, ela equipa as armas Beleza, o jogo tá bem escuro agora, tio Oh, meu Deus Duas baletas. Tranquilo, já fizemos a limpa no local. E agora? Simplesmente o Cavalier não sabe onde é que tem que ir. A gente veio daqui? Sim! Ou veio dali? Não, não, não, não. Rapaziada, é pra cá, hein? É pra cá. Ó. Oh. Agacha que tem lock. Ó, ó. Espere, espere. chamando. Vamos voltar para a parede. Ouviu, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos. Passeada. Momento Jungle. Beleza, já foram. Então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes na tese. E, e então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, oh, Caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Rapaziada, vamos ligar que a garotinha tem a cura. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Rapaziada, prédios, local altamente devastado, destruído, destroçado e ferrado. Isso. Você tem toda a razão. Nossa! É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos? E tão bados. Então o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Ah, o que diabos foi isso? Dessa, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. Estamos seguros? Por enquanto, vamos. A área foi bombardeada. Isso explica o porquê dos prédios estarem totalmente destruídos. Rapaziada, não foi ah, o é um Abdulkalan, não, hein? Lá está é o prédio do Congresso. É, temos que contornar essa bagunça. Cara, vamos vamos esse contornar é esse bacon cidade aqui. Cidade Ó, era. Agora é um deserto de dentro. Por aqui a caberninha somente dar um rolê nesse quintal aqui. Será que rola algum. Alguma Encontrou coisa? alguma Esqueci. coisa aí? Olhos... Não. Olha os patrulhas, senhor. Procure mais. Ó. Oh. não Vamos sair fora. Perto antes que agora, esses é. locks cheguem Então pessoal, a gente vai ter que subir esse prédio do amor. Será que ele já entra? Já? Vai lá e vê! Oh. Eita! Oh. Oh, tá rolando uns ratos que vai. Parece um, uns cachorros, hein? Vamos oh, ficar esperto aí? Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. E isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Fazer cadáver fresco é ruim, hein? Anota no seu caderno de sobrevivência, pelo amor de Deus, hein? Tranquilo. Ó. Oh. Porta aberta de obras Rapaziada, o quarto está com sintomas de ter vazamentos. <risos> a gente vai acabar retornando. Peraí, peraí. Aí, ó, ó. Olha, oh. tipo, pecinhas. Vamos retornar ali? Na moral? E subir a escada torta. Ah, mais um merda. Rapaziada, tá rolando um relatório aqui. V vamos investigar amanhã. <risos> amanhã a gente lê. Chegada no ponto 2438 A contato negativo no ponto de chegada Transferindo patrulha para o oeste Em direção ao centro da cidade Às 21 contato negativo às 22 e 18 merda de contato negativo às 23 e 12 O soldado Atwatha Informa contato visual sonoro De infectado com cordyceps Estágio 2 Perto de um prédio de escritórios Destruído em movimento para investigar 23 e 40 Vários contatos com infectados os soldados atro... foram mortos em ação Sobrepujados recuamos para o interior do prédio aguardando evacuação Rapaziada, os caras estão esperando momento propício para evacuar O é, que que acontece? Ó, estamos no quinto andar aqui Vamos continuar subindo? Na amizade? Ó, sexto andar Já rola umas cadeirinhas Ó, oh, papel crepom, tesoura, durepox e lapiseira. Vou pegar tudo, tio. As aulas tá começando agora de novo. É bom ter esses materiais. Rapaz, acabou, hein? É, uai. Rapaz, acabou o prédio, tio cara. Cadê a porta? Será que o cavernê passou a porta aqui? É. Rapaziada, a porta, a porta tava bem porta tinha. Tranquilo. Instalador. Droga. Rapaziada, tá rolando um instalador aqui? Ó. Oh. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são. cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se eu vira um o estalo, se esconde. É assim que acham você. Rapaziada, é igual os leakers do Resident Evil 2 Remake, hein? Vamos ficar espertos com esse Slock aqui instalador, hein? Instala o Windows XP, Windows 10, ainda faz os updates dentro do seu olho, hein? Vamos ficar tranquilo com esse deslock, hein? Ó. Oh. Ele tá com uns ratos altamente gigante aqui, isso o rato dá uma voadora nós, né? mas acho duro no chão. Beleza, vamos a... Parece que o prédio inteiro vai cair. Rapaziada, vamos sair fora desse prédio aqui. Ó, oh, suplementos turbinam suas habilidades de sobrevivência. Rapaziada, vamos achar essas whey proteínas aí. É mortal. Flipamos pra dentro. Muito obrigado por acalmar o cabelinho Rapaziada, essa, essa L é legal, hein Ela calma o momento que o prédio está caindo Vai ferrar tudo Mas ela simplesmente está passando tranquilidade Beleza rolando umas planilhas aqui Deve ser coisa do instalador Esses caras instalam mesmo oh, oh. Me ajude aqui jogo. Fazer sugou minha vida inteira, hein? Jogo Pilantra. Deus. Tudo bem? Rapazé, deu Vamos até um torcicolo no minutos. braço aqui de apertar esses botões, o oh, jogo Pilantra. Merda. Jogo pilantra. Ó. Ah, isso foi intenso. Rapazé, é modo intenso, hein? Modo intenso já de cara. Vamos sair logo daqui. Ele tá rolando uma piscininha e tá rolando local para sair fora. Antes de subir ali, vamos coletar. Ó. Tá rolando um escritório aqui, hein? Altamente profissional. 25. Cheio. Beleza. O que a gente ainda não fez. Ó, mais proteína do abor, hein? A gente ainda não fez, foi aumentar as habilidades bentas. É, ué. Ó, a gente pode mexer na, na mochila do amor, a gente pode criar faquinha. Ó. Beleza, a gente fez uma, eu acho, hein. Vou fazer outra. <risos> Vamos fazer uma, uma fita benta também. Tá, tá, tá tudo tranquilo, já fez duas facas, agora a gente tem espaço para pegar mais itens. O arma, você tá cheia já? Ah. Oh. Ô, jogo, só cabe isso na arma? Sim. cabe 20 tirinhos? Uh. Tem que pegar uma bolsinha da Claire, hein? Ou a bolsinha do Leon. Ô, Leon! Vamos pegar a garrafa aqui, ó. ó tá, tá em perigo. A garrafinha tem sempre. Tá no bolso. Tranquilo. Com isso em mente e anotado no nosso caderno de sobrevivência. Acho que eu alguma coisa aqui. Ó, ó. Vamos se ligar os eletrodomésticos, hein, ó. Água benta. É, é bom ter água benta também. Beleza. Pode estar Tá rolando. Mais coisa aqui, ó. Chocolatinho? Vai pegar alguma coisa embalada aqui, hein? Vamos derrapar pro, lo pro local? Vamos lá, então. Cadê? Acho que o cara tem que tomar banho Ra rapidão. Ó, oh, o cara querendo tomar banho. Me Só vou conferir. Vê se dá pra passar. Ah! Ah! Talinho. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vamos. <coughs> Conseguiu. Tudo <tose> bem. Pode, pode sair, eu, hein, Tia? Caiu também. Vem, grandão. Vamos. <risos> Tiazinha é mais forte do que ele. Né? vai, vai, vai, vai. É louco, tio! Agora ferrou, hein? O cara chegou com as atualizações do Windows, tio. Vai ver quem quer instalar. Ó, aquele momento que você quer desligar o PC e as atualizações ficam jogando na sua cara e não tem como você sair fora. Momento sinistro. Ó, ó, ó. Beleza. Será que tem como pegar Loki lá? Olha, tem que instalar. Ó. É a nossa saída. Pelo andame. não tem como enforcar esses Loki, Peraí, para pra onde a gente sai? Não tô lembrado não. Pelo andaime? Meu Deus, vandame? Onde é que tá esse negócio, tio? Oh, tiazinha. Rapaziada, sorte que até essa aqui, hein? Pelo amor de tal. Oh, puxa o caverninho Tem moral? Você tem a moral! Ixi! O jogo? E aí? Como oh, é só pular. O caverninho, é só pular a parada aí, hein? Vamos ficar esperto, quer ser puxado toda aqui. hora, tio? Mas o caverninho é tá mal acostumado. Kit médico. Agora você pode montar seus próprios kit médicos. Você precisa da água benta e o papel do Vaticano. Misture os dois. Ó. Eu as calças, mas tô bem. Rapaziada, ah, é biscoitinho, biscoitinho. Beleza, vamos logo Já descendo. Pulo de ponta. Eu, já, eu curto esse jogo, os caras curte pular de ponta, não tem, Ó. Vamos, são forte. Tá bom. Oh. Vamos. Fortes e musculosos, propício para uma gameplay massa. A escada está bloqueada. Subimos de novo? Peraí, peraí. Isso é o caverninha? Não investigada aqui? É só não olhar para baixo. Que tá falando sério? Vai lá, Eli. Vai lá. Se não cair, eu vou. Vamos ver. Rapaziada. Olha só que vista sinistrona. O local tá totalmente destruído mesmo, hein? Ó, negroshima e negrozaki. Hiroshima bacana. e negrosaki! Beleza! Hum. Pera aí, Joe. Oh. Fica comendo aí uh -huh. esses de estrogonofe. Nossa. Ih, fica pra dentro, Joe. Isso! Esse aqui tá bloqueado. Vamos devagar, tipo, vamos devagar com esses instaladores aí. Esse cara é, é, é sinistrão. Ó. Peraí, tem outra arma agora, hein? Que legal! Fazer duas armas. O caberninho não tá conseguindo manusear nenhuma direito. Ainda mais duas. para o cara tem que abrir a mochila. Tem que abrir a mochila, jogo. Imagina, não Imagina a hora do combate, tio. O cara pega, tá vindo o um instalador com Windows novo, os updates, tudo na mão. Pendrive, CD e Drive de disquete na mão. Aí tu tem que abrir a bolsa, tio. <risos> tem que abrir a bolsa e pegar a arminha. Vamos ficar esperto, hein. Beleza, jogo. Tá... Você, você é obrigado a trocar o jogo. É, é, ó, é obrigado a trocar Corredores. de arma.